A de mar, de mar, de mar. Vai para a França o café, Oi, para o Japão o algodão. Oi,